Uma pergunta que não quer calar, após a liberação de máscaras em diversas cidades e com o aumento dos combustíveis, quem decide se deve ou não ligar o ar condicionado durante uma corrida? O passageiro ou o motorista? Opa, se você não me conhece, prazer, meu nome é Lucas motorista de aplicativo desde 2017 na cidade de São Paulo, estava eu ali no aeroporto de Guarulhos esperando minha vez na fila, um grupo de motoristas me reconheceu, então resolvemos ali bater um papo conversa vai conversa vem, do nada surgiu um assunto que eu percebi que era uma dúvida bem recorrente entre os motoristas, pois havíamos começado a discutir sobre os problemas que esses dias quentes causam para a gente que trabalha o dia inteiro na rua. E um dos motoristas me perguntou ali se éramos obrigados ou não a ligar o ar condicionado para o passageiro, pois de acordo com o tio dele que é taxista, em todo o transporte de passageiro, quem decide se liga o ar condicionado é o próprio passageiro. Mas meu amigo ou minha amiga, o que esse tio não sabe é que os táxis e os transportes públicos são concessionados. Ou seja, eles são regulamentados pelo poder público e devem ser regrados de acordo com as leis vigentes da cidade. É aí que eu te pergunto: o tio dele está certo ao falar isso sobre os motoristas de aplicativo? Coloque sua resposta aqui nos comentários. Se você respondeu que sim, saiba que, de acordo com a Uber ou 99, você não é obrigado e fica ao seu critério se quer ou não obedecer à ordem do passageiro solicitando o ar condicionado. Mas Lucas, se nos táxis do transporte público, os motoristas são obrigados a ligar o ar condicionado, por que nos aplicativos não? Boa pergunta meu pequeno gafanhoto. Diferente desses transportes que recebem muito bem pelo quilômetro e o tempo rodado e são regulamentados, os aplicativos não possuem lei ou regulamentação que obriga o motorista a ligar o ar quando o passageiro solicita. Deixando ao critério do motorista se quer ou não ligar o ar. E convenhamos meu amigo, andar com o ar ligado reduz de 10 a 20% da quantidade de quilômetros que você roda com tanque cheio no seu carro. O meu Cuid aqui, ele roda sem o ar condicionado ligado, eu consigo rodar ali uns 550 quilômetros fácil, agora já com o ar ligado eu faço um pouco menos de 440, com o mesmo tanque cheio na cidade. Ou seja, são menos 110km que poderiam ser convertidos em dinheiro, mas que são perdidos em conforto do passageiro. Então a decisão de se quer ou não é totalmente sua. Agora se a Uber a 99 fizerem uma nova categoria exclusiva para os passageiros, solicitarem um carro com o ar condicionado ligado, com acréscimo de 25% do valor total da corrida, meu amigo ou minha amiga. Eu tenho certeza que resolveria todos os problemas relacionados a isso. E eu iria ligar ali meu ar tranquilamente. Os passageiros solicitavam, pô, tá aqui o ar condicionado na hora. Mas e aí meu amigo, você apoia essa ideia? O que, que você acha dessa ideia criar uma nova categoria de ar condicionado com acréscimo de 25%? Mande aqui seu comentário aqui abaixo e compartilhe esse vídeo com mais e mais motoristas para que eles também opinem e quem sabe assim você chega aos ouvidos da Uber, canais grandes costumam ser vigiados pelos aplicativos, principalmente os comentários nos vídeos que são as opiniões dos motoristas, eles estão sempre ali, ó, observando mas não fazem nada, mas eles observam, então quanto mais você manda comentário em todos os vídeos aqui no youtube de motoristas, você pode ter certeza que eles vão estar sempre de olho e vão tentar resolver alguma coisa, pode ser que não seja de imediato mas eles sempre tentam fazer alguma coisa para melhorar ou até mesmo prejudicar, mas temos que ser positivos, vamos sempre pensar que eles vão tentar melhorar. Bom, mas é isso, eu espero que a sua dúvida referente a ligar ou não o ar condicionado tenha sido sanada, eu sei que às vezes eu sou meio enrolado para falar, mas eu acredito que pelo menos informação eu consigo trazer, então espero que você tenha gostado. E olha só que bacana.